a minha esposa foi professora do Zé Márcio, a Meire Ponce, é a Meire, pouco tempo ela encontrou com, com, com, com o, o, o Márcio lá, aí ela chegou em casa meio nervosa e falou assim, ué, meu aluno me falou que eu era professora braba, olha aí, e eu falei assim, eu sei que pensa que não, mas você é braba, era brava. era brava mesmo né. E ela falou assim: ah, que coisa, eu sou bondosa com os alunos e tal. Ele pega e me chama, ele falou que eu era brava. É que ela colocava respeito, né? O pessoal é, gostava dela. Aquele tempo, né? É, é. Isso, o tempo do marcos Os professores não brincavam. Eles mesmo. eram muito danados, eles bagunçavam a classe. É, mesmo. tinha ele, tem um tal de Vanim, né? É, ele era O Hélio bom. Conte, os primo. O é primo, ele o Vanim, fazia muita folia. E a senhora era dona da escola, né? Eu trabalhava lá. E o Zé Murado também, né? Também. Todo mundo. Ah, você Mas... trabalhou muito até aposentar, né? Nós trabalhamos até aposentar na escola. João de Faria. João de Faria. Ah, é Wanda o nome da senhora, né? Vanda. Oh, dona Wanda, a escola de primeiro o senhor ali, falou que era aqui do lado da igreja, da igreja do era salão? Onde eu, quando eu estudei, era do lado da igreja. A ah, senhora já estudou ali? Estudei ali né? Nos primários. João... Primeiro ano, segundo ano. João Faria, quem é que foi João Faria? João de Faria era um homem que morava aqui em Cristais, ele era muito. Você conheceu ele? No... Eu, eu estudei também no grupinho aí da... hum. escolar do lado então, da igreja, ele, mas ele, não ele... recordo o nome. Eu também, eu, eu do recordo, processora. eu recordo ele. O nome dele, João de Faria. Nossa. Aí então eles puseram, tava, tinha feito o, o João de Faria, aí pôs o nome dele porque ele trabalhava lá de servente. Ah é? Ele era servente? Ele era servente, da... ele não era professor, ele não era nada, ele era servente, tudo que precisava na escola corria atrás dele. João Faria. João de Faria. Você lembra de irmão dele ou não, dele. não, não lembra não, só dele? Ele é mulher dele. A esposa como, como chamava? Então eu esqueci o nome dela ah, Boa tarde Eu esqueci o nome dela Não sei se era Maria Não sei, eu lembro muito O nome dela Eu trabalhei lá junto com eles Mas Ele eu não esqueço João de Faria Mas Ele era muito bom O tempo que eu estudei na escolinha do na esquina do salão, hoje que é o salão. Então da igreja, eu lá também, no salão a, da igreja. O servente chamava Arão Elia. É, é ele mesmo, eu é, sou Arão Borges. É. E tinha, tinha um outro, depois entrou um outro que chamava João de Faria. Aí depois pôs o nome na escola de João de Faria. João de Faria. o dona Wanda, a senhora. Como é que chamava o pai da senhora? Meu pai era José Simão Garcia. Meu avô era o Ramon Simão Lopes. Ramon Simão? Ramon Simão. E ele era natural de onde? Ele, ele foi nascido na Espanha. Na Espanha? É espanhol hoje. Espanhol. Mas aí, bem-vindo, bem-vindo, da Espanha, bem-vindo. Vem de Navi. Ele e minha avó. A avó da senhora como que chamava? Marciana. Marciana de quê? Miranda. Miranda, a senhora lembra de irmãos dele, ou não, que vieram? Mas veio irmão deles. Mas para essa região aqui, ou não? Eu acho, Luanda, que, que, que ele não tinha irmão, não veio, somente veio eu tô achando, eles. Eu estou achando que veio só ele e minha avó. Porque acho que eles começaram a namorar no navio, chegou aqui e casaram. É... E a senhora tem quantos... E os irmãos do pai da senhora, que é o pai da senhora que é filho dele? Tem, ou, é o, e os irmãos, quem é que são os tios da senhora? Tenho o tio Manduca, nós chamamos ele de chama Manduca, mas ele chama Luiz. Hum. E tem o tio João, e tem o tio Chiquinho, que é tio francês, ele é Francisco. Francisco. É, ele, nós chamamos de tio Chiquinho. E todos eles ficaram aqui morando aqui nessa região? Ficou morando aqui. O senhor lembra desse, Olive? Lembro é. demais. É, aí meu avô comprou um sítio, aqui virando cristais, né, Oliveira? É. E o pai Essa dele, dele era, o até o pai dele também tinha um sítio, que era vizinho conosco. perto um do outro. É. é. E ah. aí nós andávamos aí para esses mundos, tudo esses cristais aqui, nós batíamos, aí, né, Olive? Sim. E... E a nossa escola é lá, lá em frente à praça. Naquela época, e... tinha, aí pousou ar. Tinha, cada família tinha quatro, cinco moços. É. Nossa. A divisa lá com a fazenda de Fisico. Da, da... da Jaborandi? É, é, da Jaborandi. Que ótimo. Oh, você já conheceu, então, aquele pessoal lá, Dona Lígia Borges Duval, que é, é filha do irmão do Físico. É, mas ela, ela, ela foi muito cedo para a cidade, que a mãe dela, Dona Filipina, tinha casa em Franca, é, né, de São Mateus. Dona Filipina, eu ouvia falar, mas... Eu, não, não, não, não conheceu. Não conheceu. Eles eram lá da, da igreja? Naquela época nós éramos muito novos, eu era muito nova naquela época. Até quando o vô dela de tinha esse um sítio lá, a dificuldade é a água. É a água que A água era lá era movida virar. através do cisterna. Papavento, né? Papavento. Papavento. O, o doutor Moraes falou que aqui em Cristais também a, a água aqui tudo era salobra, que eles furavam aqui. É, não é. tinha água boa. Algumas cisterna que podia usar para be... beber, mas.. O senhor Zé Moraes, a senhora conheceu ele aonde? Nas por Eu fora. Aqui, em aqui em Cristais, ele, é a família dele daqui? é daqui? Era tudo daqui. E ele é espanhol ou não? Não. A raça da, da pai dele é a raça baiana. Ah, é de baiano? É. Aqui nessa região via, uh, muitos baianos vieram para cá, né, seu Olívio? Muito Sim, muitos baianos, tinha muitos. Eles vinham para trabalho e. Vinha para trabalhar e gostava não. do lugar, né, Olívio? Ficava, Ficava aqui. Ficava aqui. Prova baiana. So, ele tem quantos irmãos? Exato. Dele? Ah, é. Ixi, acho que é uns oito. Uns oito. A senhora tem quantos irmãos e irmãs? Nós é em seis. Menos, né? Como é que é o nome deles, dona Wanda? Deles todos? É, dos irmãos da senhora. meu irmão era... Ah, então tá, agora estou esquecendo o Ulisses. É, o... tenho o Ulisses, né? É, o primeiro é Ulisses. Simão Garcia. O, irmão, o Simão Garcia era é do meu avô. Certo. E... Ulisses, Ivone, que é eu, só que é... Todo mundo, ninguém me chama de Ivone, né? é apelido Wanda. Wanda? É. Ivone, depois é Laura, depois era Maria, Maria Aparecida. Laura, Maria Aparecida. E tem o Toninho, que ele chama Antônio, mas está o Toninho. E o, o, o, o caçula era Maurício. Maurício. Maurício. Eu sou ali conhecer esse time todo, né, eu sou ali? Conheci. Ah, Até tem uma prima dela, é, minha, é cunhada minha. O marido dela faleceu faz, fazendo um ano já. Prima primeira da vaga. Quem é que é? Era Como é que é chamar? Germão. Ela chama Gêmea. E ele é como que era o nome dele? Sidney Francisco é. Costa, meu irmão. É, marido da prima dele. Era o irmão dele. Ele chamava Sidney. Sidney. É. Mas que coisa boa. Eu estou falando aqui, eu, recordando, que eu trouxe aqui para conversar com o Sr. Olívio o doutor Moraes. É? É. Ah, seu é Moraes? Eu não, eu não. sou Ronaldo. Ah. Aí eu trouxe o doutor Moraes Já aqui. O irmão do Olá. Do Eleste? A hum, é Moraes não fazia tempo que eu é. não via ele, porque às vezes ele está trabalhando passava. Um ele então, é o Moraes. Não, não eu Moraes. sou o Ronaldo. Ah, eu sou é esposo é. da Meire. Ah, sim. Da, ah, da Meire. O, o irmão do Elés, que é o Moraes, parou aqui. Dona Wanda, a senhora, a senhora que... tem o, o Márcio, filho mas mais quem? Só, de homem eu tenho o Márcio. E mulheres? Uhum. Eu tenho a Marcelena, Marcelena, Maísa, Márcia, Marcelena e Maísa. Eu tenho só três. Só aqui. três. O seu Zé, o seu Zé Murato fica andando de bicicleta aqui, ué. Fica. Sabe por quê? Até que ele chegar nos 95, igual o solivo. É. <risos> ele descobriu que andar de bicicleta faz bem, ué. Faz bem. É. Porque o sou Olivia, eu tô... né? é o É, ué. Domingo agora, 8 horas, passou só um som de jovens na de 25, 30 anos, correndo. Já não é bicicleta mais, é correr para é, é. a rua só. Mas tinha mais ou menos 20. Falei, ah, mas eu acho que a corrida é pré- Acho que primeiro tem que fazer um bom exame do coração, porque não sabe o que você está fazendo. Mas né? é jovem, jovem. É jovem, é. Jovem pode correr. Pode tudo, pode, né? né? Agora que nem nós, nós sim nós pode correr. É, tem que andar devagar e prestar atenção, né? Tem que andar devagar e é prestar atenção. Não Agora. Cair. A bicicleta é. também não pode. Vai acelerar muito, vai devagar. O outro ia ah, andar a ah, cortar ah, esse cristal de bicicleta. Tudo da bicicleta. É. Agora ele já está parando. É. Não, de enquanto eu dou uma rotina. É. Aí. Dona Vanda, desculpa, mas quantos anos senhor conta já? Desculpa. 70. 70, né? Que coisa boa, você está de parabéns, viu? 70. De parabéns. Quando eu falo que eu estou com 70, eu falo, meu Deus do céu. O tempo passa, né? Ela sempre está andando também. também. Eu não... Isso é bom. Né, claro. eu, Deus, eu moro lá no fim da rua. E eu venho aqui no Olívio quase toda semana, né Olívio? É. Agora eu estava ali na Dona Inica, ela e agora é eu, agora aqui, eu não né? vou muito lá. Porque ela conversa muito, né? E eu também. <risos> E, e aí eu vim na Dona e falei, agora eu vou passar lá para o Mundo E agora a senhora está registrando a, essa visita gostosa, boa. É. Que, um dia eu conversei com a senhora, a senhora tinha falado do seu livro, mas nós estávamos só lá com o Sr. Zé Murado. E hoje o senhor está aí, ó, perto do Solívio. E essa árvore do Solívio aí, ó. Essa árvore não pode cortar, não. Não pode cortar mais, não. Não pode. Ela já foi tombada. Pra ninguém tombar. É, já tombou uma vez. É. Aí, o passarinho. Alegria tantos passarinhos ali. Olha que beleza. O passarinho tá falando que é verdade. Aí, ó. Eu falei assim, isso aqui é a minha casa. O solinho fica aqui debaixo, mas eu que moro aqui em cima. Aí, ó. Que bom. Aí, ó. E lá, dono... Olha o canto dele. Olha o dele. Ô, dona Wanda, nós tava falando... Porque leva muitos anos para formar uma árvore dessa, né? E se a pessoa chega aqui com uma hora e derruba a árvore e, e fica aquele vazio, né? E essa árvore tem uma história tão grande, né? Essa árvore tem uma história, porque eu lembro dela quando ela era pequena, assim, ó. Não sei se foi o outro que plantou. Eu passava aqui, ela era pequena. O Fabio, a administração dele, plantou é. e eu cuidei, né? Porque é, o, o menino cuidou, pode ser Porque é. gente, o menino passa, arranca um galho, outro passa, arranca um galho. Mas a Olívio teve sorte, que ela foi assim. O né? Judeia... Cuidou dela, molhou, é hoje gostoso, tem... aí na época do calor, nós, nós, senta, nós senta aqui, né, Olívio? Ah. Fica conversando. Conversando aí, o Sr. fica contando as histórias dele. De agosto em diante acaba o frio, aí vem o calor, e a fruta. Aí nós sentamos aqui para a sombra é boa. E eu toda semana tem que ficar com, registrar uma história do seu Olívia, viu? É? É. E ele falando da Cristais. Ele, ele é o. É tudo pra nós o. É. Nasceu, e criou aqui, ué? Ué, eu, eu nunca mudei. Os eu meus nunca. irmãos foram pra Franca, eu fiquei aqui. Nós, nós nunca mudamos, eu também? É, vai morar A senhora trabalhou quantos anos na escola? 25. 25 anos? Aí eu aposentei. Graças. Aí que aguentar, meninada não é fácil, não. Não é fácil, não. Bichinha é teimosa. Trabalhou eu e meu marido. Meu marido trabalhou mais, eu com 25 anos de tempo eu aposentei. Mas ele ainda continuou trabalhando, não sei quantos anos ele trabalhou. Mas que boa! A senhora deve ter muito orgulho dos filhos, né? Principalmente Sim. do Zé Março, né? Nossa, porque ele é muito... Ele é muito dedicado, é muito né? formado, formou ah, os três. Três filhos e... Tudo formado. E o Zé Março tem uma, um, um respeito naquela cidade de Franca? como de, o delegado lá o Márcio, é né? o Márcio então era é meu filho parabéns para a senhora mais ele estava falando agora mesmo na no, no televisão passou ele falando É, ele a dona Nenica eu estava assistindo a televisão e ele passou falando e ele estava bravo <risos> um ontem ele disse que ele quase prendeu não sei quem lá a dona Nenica que me falou e ele estava bravo lá na televisão Aí hoje ele estava falando lá de novo, lá, mas não prestei atenção muito. Né? Parabéns para a senhora, viu? A senhora é uma vencedora, viu? <risos> e essa cidade aqui tem a cidade dos delegados, né? Tem muito delegado aqui. É, tem, ué? Já, o Vaninho. O Vaninho. Tem o Vaninho, é. tem o Márcio. Tem o filho do Miguel, né? É, acho que o filho do Miguel também, é. É. Delegado. O filho de Miguel ele trabalha em gerito tu virava lá. Um assim. é. O negócio é assim. Miguelzinho. Mas é isso aí. É bom que o senhor Dicas enviar a gente falar, nós ah, somos um, tão tá amigos. Fato... É. Criado junto com o no de Cristal. Deixou embora, né? <risos> é, ué. Os conterrâneos têm que ajudar não, a gente, né? É... Não Ali pode perturbar, do, do não. Presídio. É. Aí o amigo fica de lado. Fica... O amigo dá, mas dá, Sim, a gente tem que puxar é pro lado mesmo, da gente. Né? amigo é amigo, é. Mereço. É igual é a bispo. Verdade. Foi meu aluno. Aqui é muito bom porque todo mundo anda direito, né, Olívia? É é uma cidade, é uma cidade pacífica, limpa, limpa é. bonita. Tem um aí, mas não, ah, que não tem coragem parece... de trabalhar, roubam ah, um... uns. uns... As coisas que não compensa, né? é as coisinhas que não compensa, né? Se for roubar, tem que roubar coisa boa, né, senhor Olívio? é. É, não se roubar carro, roubar é. as coisas da gente. Não pode roubar nem laranja, né, senhor Olívio? É. Fruta é. ainda. É. Pula o, o, o quintal <risos> ali e vai lá chupar jabuticaba. Dona Wanda, mas que coisa boa, viu? Fala Conversar televisão. com a senhora. objeto O coisa senhor coisa Olívio que fala que para viver muito, ele tem uma receita, a senhora vai ouvir a receita dele, do Soli. Como é que é, Soli? Ah, aí não beber, não fumar e não andar de moto. Porque a moto, a moto tira a vida de muitos jovens. Não é que o veículo é perigoso. É, o jovem ainda não deu valor na vida que eles têm, né? facilita ele não pode andar de moto e que passa cada um aqui que eu falo passa é estourar é. o pneu dianteiro mas o traseiro o solivo o dona vanda ele fala assim porque ele está incentivando o pessoal a andar de bicicleta para estar civilizado é. para ele agora agora em, <risos> em diante eu tenho que falar e andar de bicicleta e andar de bicicleta é. É. E não andar de volta. De... Anda, porque hum... já está de idade. As é. pernas vão endurecendo, né? E então, ele tem que, andar. Tem que fazer hoje, exercício. Eu estou muito discreta hoje, eu já não ando mais. Não, é. é. Dói as pernas. Mas que bom. As pernas vão endurecendo, né? E... Nós já estamos em dia 20 de junho. É. Hoje. É. 20 de junho. Certo, não tá... Quinta-feira foi. Feriado. Foi dia... 15. 15? É, hoje acho que é dia 20. 20 de junho de 2017. Tô registrando. É, a, a Sanfona. É sanfona mesmo. Do Luiz Gonzaga aqui. Tocava que tempo, a noite né? inteira e o povo dançava a noite inteira. <risos> Oba! Oi! É, deixa eu ir subindo, gente. Oh, foi um prazer muito grande conversar com a eu senhora, viu? Foi. Deus abençoe. e Parabéns pela família e pela vida da senhora, que é uma é. vida de vitoriosa. Deus abençoe. É, Deus que me dá a vida, né? É. Eu já estou com 70. É. <risos> Tem hora que eu olho para trás e falo assim, bicho, mas hoje eu vivi 70 anos. Já. Passou de pular <risos> a é então, engraçado, assim, a gente. Parece faz que não anos. viu passar os anos. Né? A gente não vê passar, né? É, é, tem uma passagem bíblica que diz que é um voo. A gente voa. Eu acho que a gente voa, voa. Só depois que a gente percebe que, tá, que voou. Né? Chegou aqui quantos anos, né? Então, é. Isso aí foi um, um tempo tão rápido a, a vida. Parabéns para a senhora. Ainda agradecer é, a Deus, nós estamos encontrando. Um, um dia um, um, dia outro, nossos amigos, né, do Pozo Arca. Fiquei tão contendo do Moraes. Ele passou aqui? Veio aqui, veio. Nossa, eu queria tanto ver. Nós éramos amigos de escola. Então, e? Nós dois tupiava lá, que, qual, do qual tirava a nota mais alta. É mesmo? Eu e ele. Ixi. Vendedor de banana? Ele era fogo na roupa. É mesmo? Uh, uh. Ele era inteligente, mas a minha cabeça era melhor que a dele ainda. Oh. Nossa, chamava na lousa, Ivone, faz favor, vem na lousa fazer esse problema aqui. E eu falava, vem pra já, dona. Fala, Como que ela chamava ela. a professora? Ah, tinha muitos, muitos nomes. Uh. E ela me chamava, eu ia lá na lousa, no instante eu resolvia quatro, cinco problemas. Eu falava, é. cadê a minha cabeça, meu Deus, uh. minha cabeça acabou. <risos> A cabeça tá aí, dona Juana, só está de parabéns. Ai, nossa Senhora. Eu vou nossa falar com o doutor senhora. Moraes, que eu vou encontrar com ele essa semana. É. Eu vou falar para ele. Ah, Quem não. sabe na hora eu, eu vou trazer ele aqui de novo, eu que trouxe. É. Para ele vir bater um papo com a senhora. Esse, qual que tá com a cabeça melhor? Você <risos> sabe por Deus. que, que por ele chama Moraes? Eu não sei se é da família. Ele não tem família, Moraes. Quando ele nasceu, ele nasceu na rua Prudente Moraes. E o, e o homem do cartório que foi registrar, ele, ele não ia colocar o nome de um primo dele que era, era Neca, é, é, Chico, Neca, é, Chico Neca, Chico Neca. E o filho do Chico Neca, não sei, tinha o um nome que eles iam colocar. Eu falei, mas que nome que eu vou colocar no, no, no meu filho? Aí o homem perguntou assim o nome da rua e falou assim, então coloca Antônio Moraes. E ele ficou de Moraes por causa do nome. Aí ah, a assinatura é, dele é diferente dos outros irmãos. É. Dos outros irmãos. Porque aqui na escola nós estudamos juntos, ele assinava Moraes. É Moraes, Antônio Moraes. Que o Solívio chamou ele aqui de Toninho. Né? Toninho. É, Tony. é to... nós é. chamava ele de Toninho. Toninho. Depois... Tem o Elésio, que é o mais velho, né? Elésio. o Irmão dele. Tio Zezinho. José, é o Zezinho. Zezinho é José, né? Tem o nós chamávamos ele de Zezinho. Zezinho. Tem o Augusto. Augustinho. E Vicente, né? E o... Maurício. E Vicente? Maurício e o Maurício? O Maurício é o mais novo, acho. Agora a irmã dele eu não a lembro o nome, ele só tem uma irmã. Parece, Parece que não era nova. Rosalina. Rosalina? Parece que não. É. Eu sei, eu sei yeah. que, ó, nós vivemos uma vida muito boa juntos. <risos> nós não so... sabia dar valor. É. Não sabia dar valor, mas Foi hoje isso. eu lembro, sim, eu fico pensando... Era um tempo de paz, de alegria, de sonhos, né? Ai, sonho, alegria. O final de semana... Não tinha um tal de Silvio Santo para encher o domingo, né? Eu sei que tinha que procurar o que fazer, né? No é, sábado. Tinha que procurar. E era tão bom, sempre né? Sempre saía um bailinho e assim, é... né, Aí tinha um salão lá em cima, ali, ó. Ah, chegava tal hora, já reunia tudo no sábado. E Coisa boa, viu? Parabéns, viu O tempo bom passou. Tempo bom. Adore. É hoje nós estranhamos muito, muito o ritmo de vida dos jovens de hoje. É, mudou, não é igual. É, não nossa. tem questão de, de amizade, muito assim, conhecimento com qualquer um. não. Essa é, droga acabou a com, com a mocidade hoje está assim assim, um tá com medo do outro, é. porque não é assim, confiar em qualquer um aí. Mas... É. É. Todo mundo aquele fala, cuidado, era... hein, com quem você tá falando, é. cuidado. Aquele tempo era... Agora aquele tempo não, muito tudo bom. era amigo mesmo. Tudo era amigo, conhecido, né, tudo conhecido. o pessoal sabia, e respeitar, né. Respeitado, é. nossa. Senhora. Isso era muito bom. Gente, ó, eu... eu, eu eu tô fechando esse vídeo aqui, mas eu quero tirar uma foto da senhora. Eu tô tirando um vídeo, mas eu quero sair. Ronaldo, aqui, ó. Hoje, tô muito feliz de poder conversar com a dona banda. A banda do delegado de Franca, Márcio. E eu fiquei muito contente. E ela conversando junto com o seu Olívio, contando histórias bonitas aqui. De um tempo bom, né? Um tempo bom. Ai. Nossa, não borda mais, né, Alí? Ah, não. É tão diferente. Oh, dona Wanda, você não lembra daquela é, é, a folhinha que tinha? Todo ano eles distribuíam folhinho, eu né? Lembro. E tinha um tal de Almanac. Você não lembra de Almanac? Eu lembro. Qual que era o conteúdo do Almanac? Ouviu se a senhora. O conteúdo? É, eles falavam da lua. Eu falava, eu falava da lua, falava de.. De plantas? De plantas. Remédio, é fazia umas propagandas de remédio, né? Fazia propaganda de remédio. O Armanac era... O né? Muito bom. Era muito bom, nós aí. Nomes de remédio. Nomes é. de remédio. Era, era muito bom. Agora acabou tudo, né? Eu tinha uma folhinha e eu doei ela de 1914. Eu devia ter guardado. Então, mas é, eu dou ela para o museu aí, tá. Ah, Ficou lá. Já deve estar na estação murgiana. O Sr. Olívio, eu trouxe o Sr. Daú aqui, o Dr. Daú. Aí ele foi, ele buscou os jornais antigos para mostrar para ele. Dr. Daú, do início aqui de, de ah, é. cristais, né. Ele é Livre, amigo, tem muito amigo, sou muito amiga dele. Dr. Daú Pelizarro. Ele é Pelizarro, lá da Chave da Tacara. Chave eles tinham sede lá, né, Elvira? É. Não é chave de Eu, se eu não me engano, parece que quando eles eram jovens, eles ficavam aí, acho que até o transporte deles era bicicleta também. É, eles andavam só de bicicleta. É. Né? É. De da chave, aí. fazia as caminhadas dele. O Solívia andou tanto de bicicleta que ele começou a consertar as bicicletas do pessoal. Há muito... Eu vou fechar aqui, esse era um pouquinho. Muito obrigado por esse registro tão bonito. Obrigado, dona van